Hoje traremos a você um dos vídeos mais importantes publicados aqui no canal Nova Era. Sim, exatamente, pois milagres lhe acontecerão quando você utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente com essas afirmações que hoje vamos te ensinar. A maneira habitual de pensar e formar imagens mentais, modela, configura e cria seu destino. Como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Confie na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. A inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou-me o corpo e deu partida ao meu coração, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Existem dois tipos de pessoas, as que vivem cheias de confiança e fé, e as que vivem cheias de medo e dúvidas. Quando surge a oportunidade, diz, e se eu fracassar? O medo de dar um passo à frente faz com que fiquem onde estão. Na sua mente subconsciente está o maravilhoso, não será necessário adquiri-lo, você já o possui. E para que você consiga acessá-lo e controlá-lo, para alcançar seus objetivos, deixaremos todas as afirmações necessárias logo em seguida. Mas antes, pedimos para que você deixe seu like neste vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas, pois assim você estará ajudando a si e aos outros. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações afirmações para ativar a lei da atração. A partir de agora, eu, diga seu nome, faço a minha vida ser regida pela lei da atração, com as poderosas afirmações que direi. O universo é infinitamente abundante. O dinheiro é uma manifestação de alinhamento, não uma medida de sucesso. Eu tenho o poder de ser feliz agora, independentemente das manifestações que já me rodeiam. Existem vários aspectos da minha vida em que eu sinto prosperidade. É infinita a capacidade que o universo tem de me maravilhar e surpreender as circunstâncias do presente são um reflexo do meu ponto de atração passado e apenas influenciam o meu futuro na medida que o meu foco o permitir o dinheiro é apenas uma das muitas formas que a prosperidade pode tomar na minha vida eu sei que a abundância faz parte do meu futuro, quando sinto emoções positivas ao pensar no tema de dinheiro. A prosperidade dos outros é evidência da natureza abundante do universo. De cada vez que senti falta de dinheiro no passado, expandi a minha capacidade de manifestar sucesso financeiro Eu mereço felicidade, prosperidade e abundância Qualquer que seja a forma e a extensão de prosperidade que eu desejo, o universo tem capacidade de a proporcionar Quando eu procuro evidências de prosperidade no meu presente atrai o maior prosperidade para o futuro. Não existe competição. O universo é uma fonte inesgotável que gera prosperidade proporcionalmente ao desejo coletivo. A escassez é uma ilusão criada pela condição humana. Natural é a abundância e a expansão, ao falar da minha vida financeira de uma forma mais positiva estou a modelá-la positivamente para o futuro, não existe um limite para a prosperidade que se pode manifestar, gênero, idade, profissão, status social e habilitações são irrelevantes para o universo só o alinhamento importa sempre que me sinto bem independente do motivo estou a atrair prosperidade o dinheiro não é exatamente o caminho para a felicidade mas a felicidade sim é um caminho para o dinheiro a lei da atração está ativada em minha vida assim é